Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim, saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sabia? Emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Pois, além de trazer agilidade para você entrar dentro de um ônibus, carro, porta, moto, Uber, táxi... Vai ter mais agilidade para fazer as coisas, evitando que você seja um obeso. E é exatamente por isso que é uma bênção. Emagrecer, em outras palavras, é a ciência de perder os quilos do seu corpo. E um, do, um dos efeitos de perder os quilos do seu corpo é de como perder a barriga, ou seja, perder a barriga. É um dos efeitos de perder os quilos do seu corpo, que é a ciência de emagrecer.